E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Freezer ligado, que geladeira, hein, gente? É frio pra valer. E olha, temperatura não sobe muito, não. 16 a 18 graus no litoral, com sensação muito menor do que isso. Tem sol, mas embaixo dele você até fica confortável. Fora dele, na sombra, ai, ai, ai. Que frio, hein? E vamos até os 18 graus também no interior do estado, 16 na capital e no sul do estado tem geada. No extremo sul, na divisa com o Paraná, no Alto Ribeira, geadas logo cedo, temperaturas não passam dos 14 graus durante o dia. E a noite muito fria. A massa de ar polar está aí entre o sul e o sudeste, determinando muito frio e isso vai continuar. Lentamente vai diminuir o frio até o meio da semana, mas todas as noites e madrugadas, muito agasalho. Freezer ligado, geladeira, congela tudo. Grande abraço a todos! O